Fala pessoal, beleza? Franz Rezende aqui ó, casa dos legistas, hoje tem uma força tarefa aqui, força tarefa Chamei o Bob pra me ajudar, no granito, o senhor Davi César ali ó, nos granitos E pessoal, no, no nosso, na nossa lavanderia, aquele pequenininho, 10 por 20 do Tecnogreis Vou apresentar outra galera pra vocês Aqui é o branco, aí a galera toda ali, e aqui nessa parede vai ser esse aqui pessoal, ó, o azul e aqui vai ser feito uma amarração diferente. Aqui foi feita a amarração de 50%, né? Que o pessoal já está acostumado a ver, ó, 50%. No azul, isso aqui, bonitão. Aqui vai ser uma amarração diferente. E a gente vai mostrar para vocês como fazer depois, beleza? É isso aí, galera. Agora chega o aço aqui, Rafael no lado, eu, Davi do outro, e um ajudando o outro, e extensão. O problema de obra é extensão. Um liga a extensão na do outro, daí a pouco você puxa, desliga do fulano lá no do fundo. Rapaz, vira um ridivu um aqui. Só, pode, eu... só pode 110, 220, não pode trocar 110 por 220, hein? Não pode trocar o 110 por 220. Tem essa também. Se o cara colocar o 110 no aí lascou. <risos> Sem contar o poeirão, né? Daqui a pouco vai começar a poeira aqui Cortar a bancada, né? Enguste um bancada é poeira direto Mas é isso aí, pessoal Depois eu vou mostrando pra vocês mais da lavanderia que o Rafael tá fazendo Mais das bancadas que o Davi tá fazendo E vamos passando uma dicas pra vocês aí, beleza? Fui! Então tchau Rafael. Um abraço!